mais um FAB em Destaque. Na edição dessa semana você vai saber as principais notícias da Força Aérea Brasileira entre os dias 22 e 28 de outubro. Com sobrevoo de aeronaves, presença de autoridades civis e militares, foi realizada no dia 22 de outubro a cerimônia alusiva ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, com a imposição da medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico. O evento aconteceu na Base Aérea de Brasília e a tropa foi formada por oficiais e cadetes da Academia da Força Aérea e militares da Guarnição de Aeronáutica de Brasília. O presidente da República, Jair Bolsonaro, presidiu a solenidade acompanhado do ministro de Estado da Defesa, Walter Souza Braga Neto, do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior e demais autoridades. Oi. 23 de outubro, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminado com a cor azul, em homenagem ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Aos pés do Cristo, a banda de música da Base Aérea do Galeão tocou o hino dos aviadores. Música O ministro de Estado da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, palestrou no dia 25 de outubro para oficiais generais da Força Aérea Brasileira, no Comando da Aeronáutica em Brasília, Distrito Federal. A exposição sobre geopolítica e economia mundial faz parte do projeto Ampliano Horizontes, uma iniciativa do Comando da Aeronáutica que objetiva promover a interação e o diálogo dos oficiais de mais alto nível de decisão da instituição com profissionais do meio acadêmico executivos, líderes, empreendedores, formadores de opinião e personalidades dos diversos setores da sociedade brasileira. Uma aeronave C-97 Brasília da Força Aérea Brasileira transportou um coração de São Paulo, capital, para Botucatu, interior do estado. A engenharia da aeronáutica completou 79 anos no dia 28 de outubro. Na Força Aérea Brasileira, o profissional de engenharia tem atuação nos mais distintos segmentos como engenharia civil, aeronáutica, aeroespacial, entre outras. Parabéns a todos os engenheiros! O exercício de adestramento de Comando e Controle de Operações Aeroespaciais Edição Kratos acontece de 18 a 29 de outubro, na sede do Comando de Operações Aeroespaciais em Brasília, Distrito Federal. O treinamento visa capacitar cerca de 150 militares de diversas organizações da Força Aérea Brasileira, além de integrantes da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, para o planejamento e condução de operações aeroespaciais por meio de atividades simuladas. O Outubro Rosa é um movimento internacional criado em 1990, de conscientização para o controle do câncer de mama. Na Força Aérea Brasileira, as ações alusivas à campanha Outubro Rosa foram intensas. Diversas organizações militares realizaram atividades voltadas exclusivamente ao público feminino, visto que o objetivo é alertar para os cuidados e prevenções ao câncer de mama. Esta edição do Fábio em Destaque fica por aqui. Para acompanhar essa e outras notícias, acesse as nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana!